Olá, eu sou a professora Nalígia Miranda e apresentarei o módulo 1 da disciplina que tem por título Psicologia e Educação, Bases Históricas e Conceituais. Na unidade 1 do módulo, trabalharemos a psicologia em suas bases históricas e conceituais. Iniciando basicamente a discussão, nós temos que o termo psicologia vem do grego psique, que significa alma, e de logos, que significa razão. Então, etimologicamente, psicologia significa estudo da alma. A psicologia constitui uma ciência cujo objetivo é explicar como o ser humano pode conhecer e interpretar a si mesmo e como pode interpretar e conhecer o mundo em que vive. E aí estão incluídas as interações dos indivíduos entre si, com a natureza, com os objetos e com os sistemas sociais, econômicos e políticos em que estão inseridos. Podemos dizer então que a matéria-prima da psicologia é o homem em todas as suas expressões, as visíveis, como o nosso comportamento, e as invisíveis, como os nossos sentimentos, as singulares, porque somos o que somos, e as genéricas, porque somos todos assim. A psicologia é um campo que foi e que vai sendo constituído à medida em que os homens vão se constituindo a si e ao seu mundo. Então, a psicologia é uma criação humana que surgiu inicialmente como ideias psicológicas imersas na filosofia e depois enquanto disciplina científica. Estudar é, psicologia é, vai além né, de uma apreensão uh, da totalidade da criação humana. A psicologia ela precisa ser compreendida com base no predomínio de linhas teóricas, na eleição de determinada área de atuação no surgimento de novas áreas e, principalmente, como uma área que permite estudar a nossa história enquanto homens, enquanto humanidade, produtores de conhecimento e, dessa forma, nos situarmos frente ao mundo em que vivemos e atuamos. Então, a psicologia aborda questões referentes a processos específicos como emoções, percepções, sentimentos, atitudes, processos cognitivos como pensamentos, atenção e memória. Podemos então falar em campos da psicologia, né? podemos falar que temos psicologia clínica, psicologia organizacional, psicologia do trabalho, psicologia hospitalar, jurídica e o campo do, da nossa área, da nossa disciplina, que é a psicologia da educação. A psicologia é uma das ciências que a educação recorre para a compreensão do seu principal objetivo, que é o processo educacional de crianças, jovens e adultos. E essa é a nossa unidade 2 da disciplina, psicologia da educação e os processos de aprendizagem e de desenvolvimento humano. A psicologia da educação configurou-se progressivamente como resultado de um esforço ininterrúpido de aplicação e de utilização dos princípios, das explicações e dos métodos da psicologia científica nas renovadas tentativas de melhorar as práticas educativas em geral, concretamente a educação escolar e também nas intenções adequadas e úteis para o planejamento e desenvolvimento dessas práticas educativas em geral. Também nas intenções de elaborar explicações adequadas e úteis para o planejamento e o desenvolvimento dessas práticas. A psicologia da educação tem a sua origem na crença racional e na argumentação de que a educação e o ensino podem melhorar sensivelmente como consequência da utilização correta dos conhecimentos psicológicos. Então, dentro do campo da psicologia e da educação, nós podemos falar em dois campos. A psicologia do desenvolvimento e a psicologia da aprendizagem. A psicologia é científica e, devido ao método, pressupõe generalização. No caso da psicologia do desenvolvimento, é importante que se definam etapas gerais que todo ser individualmente percorre durante o seu ciclo de vida. O desenvolvimento é um processo no qual o indivíduo constrói ativamente as relações que estabelecem com o ambiente físico e suas características. A psicologia do desenvolvimento se ocupa em identificar as etapas do desenvolvimento cognitivo, afetivo e social de cada indivíduo em cada etapa do seu crescimento, que inclui desde a gestação até a morte natural desse sujeito. Já a psicologia da, da aprendizagem aparece como uma segunda grande área de base teórica e conceitual da psicologia da educação, a área pretende fornecer o um entendimento de processos internos que permitem ao indivíduo compreender um meio à sua volta. Podemos conceituar a aprendizagem como um processo através do qual o indivíduo se apropria ativamente do conteúdo da experiência humana, daquilo que o seu grupo conhece. Dessa forma, nós podemos apontar que a psicologia da educação, ela contribui com o contexto educacional com pesquisas, participação, observação, intervenção e o mais importante, no sentido colaborativo interdisciplinar. Dessa forma, a psicologia da educação permite é, elementos de reflexão e de é, compreensão da totalidade no sentido de acesso e condições de permanência de todos os alunos na escola, na transformação da escola como foco em condições efetivas de escolarização, na tradução do princípio da educação inclusiva, que incorpora não só a educação de alunos com uma diferença ou uma deficiência, mas todos aqueles que por diversos motivos são alijados da escola e de seus bens. A considerar a educação constituída por múltiplos determinantes, dentre os quais os fatores de ordem psicológica a compreender o processo de ensino e aprendizagem e a sua articulação com o desenvolvimento fundamentado na concreticidade humana, dentre elas a determinação sócio-histórica, cultural, é, a partir e compreendida pelas categorias de totalidade, contradição, mediação e superação, a compreender os fatores presentes no processo educativo a partir das mediações teóricas com garantia de estabelecimento de relação indissolúvel entre teoria e prática pedagógica no cotidiano, no reconhecimento do educando e do professor como sujeitos do processo educativo, traduzindo-se na necessidade de mudanças profundas das políticas de formação inicial e continuada desses protagonistas, né, no caso do professor, e na consideração do aluno enquanto central no processo de ensino e aprendizagem, no domínio do referencial teórico da psicologia necessário à educação, mediatizado necessariamente por conhecimentos que são próprios do campo educativo e das áreas dos conhecimentos correlatas, na criação de espaços de fala e de escuta dos fenômenos escolares através dos atores que fazem parte desse cenário, na relevância da intersubjetividade do vivido e da experiência, na escuta do não, não dito, da compreensão da instituição na sua complexidade, da escola na sua totalidade, porque a complexidade não é intrínseca ao fenômeno, mas ao olhar que é colocado sobre ele. A criar um espaço de escuta sobre as demandas da escola, criando formas de reflexão dentro da e na escola, considerando todos os envolvidos, sem deixar de considerar o contexto político, econômico, social, cultural e histórico em que os indivíduos estão inseridos. Nesse sentido, né, nós podemos compreender que a psicologia ela incide diretamente na formação do professor e no trabalho pedagógico. E também na compreensão de quem é o meu aluno e na compreensão do processo de ensino e aprendizagem. Se eu não sei como o meu aluno aprende, como eu posso ensiná-lo? Na compreensão do aluno, é preciso entender as necessidades, as características individuais, o desenvolvimento de cada um, levando-se em conta os aspectos físicos, emocionais, intelectuais e sociais desse sujeito. A psicologia do desenvolvimento existe justamente para atender a essa compreensão, oferecendo os conhecimentos necessários ao professor que lida diretamente com esse ser em transformação. A compreensão do processo de ensino-aprendizagem passa pelo professor que precisa entender aspectos relacionados ao processo de aprendizagem como os fatores que facilitam ou prejudicam a construção desse saber por parte dos alunos. Nesse ponto, destaca-se a psicologia da aprendizagem como uma fonte de fundamentação para o docente. Sendo assim, compreende-se a importância da psicologia e educação, do campo da psicologia e da educação na formação do professor. Essa é a nossa disciplina, né? psicologia e educação, nosso módulo 1. Desejo bons estudos e até breve.